Loma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando a Juri. Acompanhe o vídeo até o final, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, bora pro vídeo! É isso aí! Round one. Fight. Uh, a juri veio juriada pra brigar. Comigo? Eita, é o pilão. Vai dançar aqui no Oriá. cabeçada e Não, Que não nada. Eu preciso sozinho. Mas não deixa nem jogar. Calma aí. Vai, Round two. point. Yeah. Ready? Ah, meu. Tem que tomar cuidado aqui com a farofa. Toma aqui de novo. Ah! esperar ela acabar aqui de me mexer os botões que querer me agarrar ah vai deixar nuta desse jeito Putz, nem para morrer toma de novo essa jura e tava juriada aqui viu Tomar que ela volte, vai voltar nervosa. Vamos, amiga. Round one. Fight. E tavaí toda produzida aqui e dançanada. Vem aqui. Que não, nada. De novo? Ah, fugiu, né? Meu, olha o combo de duas horas. Vem aqui. Cuidado com a farofa. Ah! Toma, Maria, fica quieto! Não. Vai, logo Para Olha, dando estrela sozinha ali Chega, né? Gabreola Sem não me enganar, né? Fica lá! Não, nada! Toma o pilão! Toma, vadia. You win. E o melhor, vence! É, mas não foi fácil, tá? Ela fica dando esse dança dance dela. Vai um pouquinho pra cá, por favor. Vamos é que vem. Olha, gente, eu continuei nas ranqueadas. Veio um, o mesmo personagem A mesma pessoa jogando e A Yuri quer quer matar Oxi, por que que está indo para trás? Chega! vem aqui eu só tô esperando vai vem aqui vai. eu acho que a pessoa desistiu de jogar mas aqui vai acabar com isso Antes que desiste e volta a jogar. <risos> Eita, olha, não deu remete. Eu acho que o pessoal realmente não quis jogar. Não tava entregando já tudo. Parecia, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais. Tchau.